Que trailer foi esse? Depois de muito aguardar, finalmente tivemos um vislumbre do que está por vir. O que esperar desse filme? O que ele vai adaptar dos quadrinhos? Será que o Aranha Verso vai dar bom? Bem, que hoje eu te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é César Vilauba e sejam bem-vindos à Revolta Nerd. Esse trailer mostrou muita coisa que estávamos especulando até agora. Heróis, vilões, trama e muita gente já saiu criando mil teorias sobre o trailer. O multiverso está aí e já podemos nos preparar para ver diferentes cabeças de teia unidos contra diferentes vilões. Vamos analisar o trailer e falar de diferentes histórias que você pode ler antes de assistir o filme. Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das aranhas macho de hipnotizar as fêmeas. Claro, fala sério. Assim. Começamos o trailer com Peter conversando com a MJ e logo em seguida aparece o J Jonah Jameson reclamando como sempre. Aí, amigos, o Homem Aranha é o Peter Parker. E na foto de Peter aparece inimigo público número 1. Um. Aqui já vamos deixar uma recomendação de leitura, a fase do Chip Zardarsky nas histórias do Cabeça de Teia. Nessa fase, o Homem-Aranha chega a ser caçado tanto pelo governo quanto pelos vilões. Outro arco muito importante é a Crise de Identidade, onde Norman Osborn, ou Duende Verde, coloca toda a cidade de Nova York contra o Homem-Aranha, assim como o Mistério em Homem-Aranha Longe de Casa. Olha só, não fui eu que matei o Mistério, foram os drones, os drones que são seus. Pelo diálogo dessa parte, podemos ver que todos acham que o Peter realmente matou o mistério. E aqui já temos uma teoria. Estão dizendo que esse cara pode ser o Matt Murdock. Mas reparem uma coisa, ele não está usando sua clássica bengala. E ele está muito fora de forma. Já tínhamos boatos do ator Charlie Cox estar no filme do Aranha interpretando o Matt Murdock, o Demolidor. E ele ainda pode estar. E esse, nessas cenas, pode ser Fog Nelson, o parceiro de Matt mas como contar pra alguém que você é o homem Aranha? Agora todo mundo sabe. Mas o problema não sou eu. Tem muita gente se machucando. Vemos um pouco como a vida exposta está atrapalhando Peter. Nos quadrinhos isso meio que acontece após a Guerra Civil onde Peter também tem sua identidade secreta revelada. Interessante ele falar que está machucando outras pessoas. No quadrinho, a tia May toma um tiro a mando do rei do crime, quando ele descobre que o Peter é a pessoa por trás da máscara. Será que vamos ver algo do tipo nesse filme? De acordo com o Daniel RPK, um insider famoso por acertar diversos vazamentos, o Duende Verde pode matar um dos personagens principais. Seria interessante se esse personagem fosse alguém do universo do Tom Holland. Então, Peter, a que devo o prazer? Uh, Desculpe incomodar, senhor. Por favor, nós salvamos metade do universo juntos. Eu acho que não tem pra que, que, que me chamar de senhor. Ok, Steve. Aqui vemos que uma das especulações eram reais. Doutor Estranho está nesse filme e terá uma certa importância na trama. E com o Doutor Estranho aqui, outra história que podemos indicar é Feliz Aniversário, onde ele e o Aranha trabalham juntos. Nessa história, Peter vê tanto seu passado quanto seu futuro. Uma ótima história para ler, antes do novo filme. Peraí, aí, você tá assistindo até agora e não se inscreveu nem curtiu o vídeo? Se eu fosse você, faria isso agora mesmo. Só no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Strange, não use esse feitiço. É perigoso demais. Nessa parte, tem o famoso pedido. Para muitos isso pode ser uma grande novidade. Mas na verdade, é uma adaptação do arco um dia mais. Nessa história, após a Guerra Civil, depois de a Tia May levar um tiro, Peter pede para o Doutor Estranho fazer esse mesmo feitiço. Mas o Estranho não aceita. É aí que Peter recorre a outra pessoa que mexe com artes místicas, o Mephisto. Eu sei que falar em Mephisto depois de WandaVision pode parecer loucura. Mas fala a verdade, você acha que a Marvel cozinhou o Mephisto lá na série à toa? O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Cara e todo mundo. Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona. Indo contra o aviso de Wong, o Doutor Estranho tenta fazer o feitiço. Todo mundo está falando que ele foi muito imprudente, mas não é de se admirar. Nos quadrinhos, Stephen Strange é um personagem orgulhoso e arrogante que ama um desafio, sem contar que ele literalmente só errou o feitiço por causa do próprio Peter. Caraca, o Ned, ele é meu melhor amigo, e a Tia May devia saber. Para de falar. Viram? Claramente dá pra notar que o Doutor Estranho não errou o feitiço à toa. Para quem já assistiu Loki e está contextualizado com o multiverso, essa cena pode ser familiar e explicativa. O feitiço pode funcionar justamente com realidades paralelas. E como Peter não calou a boca, já podemos especular que ele causou uma anomalia nas linhas do tempo. Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador, como sabemos pouco sobre ele. Enquanto rola um sermão do Lutero Estranho sobre espaço-tempo, aparecem algumas cenas que não parecem ter linearidade. Até que surgem as coisas que mais fizeram as pessoas vibrar durante o trailer. Vimos uma silhueta que aparenta ser o lagarto, os raios do Electro, uma abóbora-bomba do Doente Verde e para fechar com chave de ouro, a aparição do Alfred Molina voltando para o papel de Dr. Octopus. Demais, não é? Mas o que esperamos para o filme? De cara já esperamos ver outros Homens-Aranha inclusos, assim como na saga Aranha-Verso, queremos ver o Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no mesmo filme. Esse pode ser um dos melhores ou o melhor filme do nosso querido amigo da vizinhança. Isso se a Marvel souber trabalhar bem com esse elenco, assim como vimos em Ultimato. E você, o que espera desse filme? Deixe aqui nos comentários. No mais é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até o um próximo vídeo.